Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade creem que Deus criou o universo somente para eles. LIVRO DOS ESPÍRITOS Sábado à tarde. Felipe decide tirar a tarde para tentar solucionar o problema do começo de suas psicografias. O que fazer? Não se cansa de perguntar. Resolve estudar a Revista Espírita de Allan Kardec. Lê os índices das revistas que tem em seu computador. Quem sabe encontra alguma resposta, alguma pista de como começar? Depois de ler sobre a fascinante vida em Júpiter, encontra um relato de Kardec sobre a mediunidade na infância. É a história de Gabriel Delany. Felipe empolga-se. Ele encontra este relato na Revista Espírita de Outubro de 1865, com o seguinte título: Variedades Vossos Filhos e Vossas Filhas Profetizarão. O Sr. Delane, pai do Gabriel, que muitos de nossos leitores já conhecem, tem um filho com a idade de oito anos, Gabriel Delane. Esse menino que ouve a cada instante falar de espiritismo em sua família e que frequentemente assiste às reuniões dirigidas por seu pai e sua mãe, assim se achou iniciado em boa hora na doutrina, e às vezes surpreende com a justeza com a qual raciocina os princípios. Isto nada tem de surpreendente, uma vez que é o eco das ideias nas quais foi embalado e também não é o objetivo desse artigo. O que o trouxe na matéria do fato, que vamos reportar, é que tem seu propósito nas circunstâncias atuais. As reuniões do Sr. Delane são graves, sérias e mantidas com uma ordem perfeita, como devem ser feitas todas aquelas as quais se quer fazer tirar frutos. Se bem que as comunicações escritas ali tenham o primeiro lugar, Ocupa-se também, acessoriamente e a título de instrução complementar, de manifestações físicas e tipológicas, mas como ensinamento e jamais como objeto de curiosidade. Dirigidas com método e recolhimento, e sempre apoiadas em algumas explicações teóricas, estão nas condições desejadas para levar a convicção pela impressão que elas produzem. É em tais condições que as manifestações físicas são realmente úteis. Elas falam ao espírito e impõem silêncio à zombaria. Sente-se em presença de um fenômeno do qual se entrevê a profundeza e que se afasta até da ideia do gracejo. Se essas espécies de manifestações, das quais se tem tanto abusado, tivessem sempre se apresentado dessa maneira, em lugar de ser como divertimento e pretexto de questões fúteis, a crítica não a seria taxada de malabarismos. Infelizmente, frequentemente, não se tem senão lhe dado o ensejo. O filho do senhor Delane, o Gabriel, se associa frequentemente a essas manifestações e, influenciado pelo bom exemplo, as considera como coisa séria. Um dia em que se achava na casa de uma pessoa de seu conhecimento, jogavam no pátio da casa com sua pequena prima, com idade de cinco anos, dois pequenos garotos, um de sete anos, outro de quatro. Uma senhora moradora do térreo, Convidou-os a entrar em sua casa e lhes deu bombons. As crianças, como delas se pensa bem, não se fizeram de rogadas. Essa senhora disse ao filho do senhor Delane: Como te chamas, meu filho? Eu me chamo Gabriel, senhora. Que faz teu pai? Senhora, meu pai é espírita. Eu não conheço essa profissão. — Mas, senhora, isso não é uma profissão. Meu pai não é pago por isso. Ele o faz com desinteresse para fazer o bem aos homens. — Meu homenzinho, não sei o que quereis dizer. — Como? Jamais ouvistes falar das mesas girantes? — Pois bem, meu amigo, eu muito gostaria que teu pai viesse aqui para fazê-la girar. — É inútil. Não é preciso que ele esteja aqui. — Senhora, tenho a força de fazê-la girar eu mesmo. — Então queres tentar e me fazer ver como se procede? — De bom grado, senhora. Dito isso, sentou-se junto de uma mesinha de salão e fez colocar seus três pequenos companheiros e eiros todos os quatro pousando seriamente suas mãos em cima. Gabriel fez uma evocação de um tom muito sério e com recolhimento. Apenas terminou-a e, com a grande estupefação da senhora e das crianças, a mesa se levantou e bateu com força. Perguntai, senhora, quem vem responder pela mesa? Disse Gabriel. A vizinha interroga e a mesa soletra as palavras. Teu pai. Essa senhora torna-se pálida de emoção. Ela continua. — Pois bem, meu pai, queres me dizer se devo enviar a carta que acabo de escrever? A mesa respondeu. — Sim, sem falta. — Para me provar que és bem tu, meu bom pai, quem está aqui, gostaria que me dissesseis há quantos anos morrestes. A mesa bateu logo oito golpes bem acentuados. Era justo o número de anos. Gostarias de me dizer teu nome e o da cidade onde morreste? A mesa soletrou esses dois nomes. As lágrimas jorraram dos olhos dessa senhora, que não pôde continuar, tanto foi alterada por essa revelação e dominada pela emoção. De resto, não é a primeira vez que a mediunidade se revela nas crianças na intimidade das famílias, não é isso o cumprimento desta palavra profética, vossos filhos e vossas filhas profetizarão? Ato dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Felipe mal pode acreditar. A coragem de Gabriel e o amparo espiritual dele é surpreendente, e que sorte seu pai realizava reuniões sérias em sua casa. Pensa, Felipe que se dá conta de algo curioso. Por que será que ele se apresenta com 10 anos? Será que ele está também encarnado? Ah, isso eu vou descobrir. Pensando isso, Felipe volta ao seu problema central. Como iniciar a prática da psicografia? Ele sabe que não deve fazê-lo sem a orientação de alguém experiente. Mas quem? Se for ao centro espírita que conhece, vão chamá-lo de louco. Vão proibir em vez de apoiar. Eles agem diferente de Kardec em relação à mediunidade. Será que eles sabem como o codificador agiu com Gabriel Delaney? Entristece-se um pouco, mas lembra de Chico e sente que, de alguma forma, será ajudado. Resolve continuar estudando. Subitamente lhe vem uma ideia. Por que não procurar na internet? Quem sabe encontraria alguém que o pudesse ajudar? Felipe pesquisa vários sites e fóruns que são muito bons, mas encontrar alguém que lhe possa orientar é outra história. Está quase desistindo quando um nome lhe chama a atenção e resolve entrar no site. Lê artigos, assiste alguns vídeos, tudo lhe parece interessante. Felipe pensa, será que alguém desse grupo poderia me ajudar? Quem sabe ali farei amigos que tenham as mesmas experiências. Eles falam de Eurípides Barçanulfo. Seriam seguidores honestos? Apoiariam a mediunidade em jovens? Resolve enviar um e-mail falando de seu interesse. Não custava nada. Quem sabe não responderiam? Teria encontrado amigos de Eurípedes no mundo? Ao ler a mensagem de Eurípedes no site... Falando na nova geração, teve a sensação de ter encontrado o colégio Allan Kardec virtual. Capítulo 3 – Uma descoberta feliz Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha, que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas os pais deles. Lucas, capítulo 6, versículos 22 a 23, citado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Anoitece. Felipe resolve ir ao cinema assistir ao filme As Mães de Chico Xavier. Emociona-se. Quem sabe um dia não faria algo parecido? Chega em casa exausto, dormindo sem tomar banho. Ivan, que o acompanhava, não comenta nada, afinal é o livre arbítrio. Desdobra-se e ao ver Ivan, empolga-se. Ivan... Está tudo dando certo. Fala com alegria. Que bom, responde o amigo. Você não imagina o que eu encontrei? Deixe-me adivinhar, um site em que médiums com interesses sérios encontram amigos experientes, orientações de estudo e apoio na avaliação de seus exercícios psicográficos? Como você sabe, você estava comigo na hora em que eu navegava? Sim. Mas a verdade é que coordena o Grupo Marcos com o amparo de Eurípedes Barçanulfo e de uma grande equipe espiritual. — Que legal! Quer dizer que você irá se comunicar comigo por meio dos trabalhadores do Grupo Marcos? — Sim, mas não apenas eu. Existem muitos trabalhadores envolvidos na tarefa da educação espírita, inclusive Eurípedes e os demais professores do Colégio Allan Kardec. — Que ideia sensacional! É verdade. Você imagina a origem dessa ideia e quem foi o espírito que primeiro a aplicou? Fala Ivan, desafiando a imaginação de Felipe. Juro que não. Será que foi Bezerra de Menezes? Mas na época dele não tinha nem telefone, imagina internet. Pensa Felipe. Qual a origem da ideia? Pergunta Ivan mais uma vez. E ante o silêncio de Felipe, Ivan responde, Jesus. E quem a aplicou? Paulo de Tarso. Jesus? Paulo de Tarso? O apóstolo Paulo? Felipe está sem entender nada. Sim. Quando as comunidades cristãs aumentaram, o apóstolo vivia aflito por não conseguir atender o pedido de ajuda de todos. Muitos precisavam de orientações, outros queriam amparo e consolo, alguns não sabiam como organizar suas reuniões de contato espiritual, outros pediam ajuda para iniciar atividades assistenciais. — Mas tenho certeza que não existia internet? — fala Felipe, confuso. — Calma, não existia internet, é verdade, mas deixe-me terminar a história e você entenderá. Paulo orava muito em busca de uma solução. Ele sempre se preocupou em cumprir fielmente seu dever com o Cristo e sabia que deveria auxiliar na difusão do Evangelho. Um dia, em um belo fenômeno mediúnico, o Cristo aparece a Paulo e lhe explica que é indispensável manter o coração em paz em qualquer circunstância. Paulo pede-lhe ajuda para solucionar o problema que parecia sem solução. E, entre outras coisas, o Cristo lhe diz que escreva aos irmãos de ideal que lhe buscam quando não puder ir pessoalmente. Ah, entendi. Genial. A carta era a internet da época. Espírito evoluído, além de gente boa, é muito inteligente. Fala Felipe, empolgado. É verdade. A evolução é intelectual e emocional. A tarefa ampliou-se Paulo escrevia inspirado por Estevão. E, inteligentemente, preferiu trabalhar em grupo, isto é, não assumiu a tarefa sozinho, pois médium nenhum é perfeito para captar todo tipo de mensagem. Onde estivesse, ele reunia um grupo com bons médiums, orava, lia os pedidos de orientação para o grupo, debatia os temas e depois escreviam as orientações inspirados por Estevão. Assim faremos pela internet à medida que mais e mais pessoas se unirem ao grupo. A isso Cristo chama utilizar o poder do Espírito. É a projeção do pensamento potencializado pelas vibrações de quem o emite. Felipe mal acredita no que ouve, como Cristo é inteligente, e ele se beneficiará dessa ideia maravilhosa dois mil anos depois. Terá apoio de um grupo de amigos encarnados e desencarnados em sua tarefa espírita, que é o que mais precisa agora. Abnegação e disciplina, responde Ivan ao captar seu pensamento. Ambos riem. Vamos, está na hora de nossa visita, afirma Ivan. Para onde vamos? Surpresa, diz Ivan sorrindo. Vão visitar Arnaldo, um dedicado trabalhador do grupo Marcos. A casa de Arnaldo encanta pela beleza artística e pela ousadia de sua arquitetura. Ele os espera no jardim. Ao entrarem, ele os cumprimenta, abraça-os e convida-os a sentarem. Olhando para Felipe, afirma: Em outra ocasião lhe mostrarei minha casa. Temos pouco tempo, então vamos aproveitar para conversar um pouco sobre o nosso trabalho. Felipe olha para Ivan em busca de alguma orientação. Felipe, ouça com atenção nosso amigo Arnaldo. Caso você concorde, ele irá prepará-lo para que trabalhem juntos. Mas eu queria trabalhar com você e com o pai Joaquim. Fala Felipe espontaneamente. — Meu amigo, por muito tempo trabalharemos juntos. Isso não impede você de conhecer e também trabalhar com outras pessoas, desde que estejamos na mesma sintonia. Afinal, você não vai querer se tornar meu dono nem do pai Joaquim, não é? — Não esqueça, um exclusivismo leva a outro. Felipe se dá conta da besteira que falou e pede desculpas a Ivan e a Arnaldo. — Tudo bem responde Arnaldo, desde que tenha entendido que o trabalho com o Cristo envolve a criação de laços fluídicos com centenas de companheiros de ideal, que são laços de amor, respeito e amizade, sem exclusivismo e disputas tolas. Certo? Certo, diz Felipe, que tem a grande virtude de reconhecer seus erros. Arnaldo silencia um pouco, organiza as ideias... E diz, Amigo, preciso de alguns médiums que tenham a coragem de psicografar meus escritos. Tenho, por tarefa, escrever sobre os mundos superiores, mas não por mera distração. Quando se entende o que significa uma sociedade superior, tem-se um modelo a ser seguido na Terra. Desejo escrever sobre várias sociedades para ajudar o pensamento humano a se desligar de tantas buscas inferiores. É preciso investir seriamente na construção da civilização do espírito. Esse tipo de psicografia parece simples e mesmo agradável ao médium, mas a verdade é que os médiums temem. Quando cito a vida em sociedades superiores, os médiuns assustam-se, param de escrever a mensagem, e eu fico literalmente falando sozinho. — Mas por quê? — indaga Felipe sem entender. — Eles temem, têm muito medo do que os outros vão dizer, têm verdadeiro pavor de serem chamados de loucos ou mentirosos. Se eles tivessem coragem de, pelo menos, escrever a mensagem e pedir a opinião de pessoas sérias e preparadas para avaliar, mas eles bloqueiam. Felipe, gostaríamos que você se preparasse para, no futuro, receber estas mensagens. Mas não será apenas você, pois psicografaremos essas mensagens por dezenas de médiuns. Assim, atenderemos aos critérios de Allan Kardec, a lógica e a multiplicidade do ensino dos Espíritos, explica Ivan. Eu topo. Agora, com o apoio do Colégio Allan Kardec Virtual, sei que conseguirei. Arnaldo levanta-se e diz. Vamos, quero lhe mostrar as primeiras imagens. Ivan e Felipe seguem Arnaldo e vão a uma das salas de sua casa. Em uma tela de 360 graus, Felipe observa uma sociedade evoluída. — É magnífico! — exclama Felipe. — É Júpiter! — explica Arnaldo. Harmonia é a palavra que surge na mente de Felipe. É uma sociedade dinâmica, mas não há correria. Jardins, lagos, casas belíssimas a paz e a alegria de seus habitantes é o que mais chama a atenção de felipe ele observa equipamentos eletrônicos casas que flutuam instituições que parecem ser de vidro e que refletem a luz solar em forma de variados arco-íris animais belíssimos felipe envolvido por tanta beleza fecha os olhos e induzido por arnaldo Começa a sentir o ambiente espiritual daquela civilização. O ar é tonificante. Sente-se muita paz e muita disposição. A vontade de Felipe é permanecer naquele estado. Ivan então toca-lhe no ombro e ele abre os olhos. Arnaldo diz: Muito bom, você já começou a captar a sintonia de Júpiter. Felipe.